Durante uma semana, a URGS foi a capital mundial da termodinâmica aplicada, quando recebeu o 9 Congresso Brasileiro sobre esse tema e a 5 Escola. 230 trabalhos foram inscritos e 192 aceitos. A palestra de abertura contou com a professora Márcia Barbosa. Outra palestra destacada, com transmissão ao vivo, foi a do professor Jorge Contojorges. Conversamos com o professor Rafael Pellegrini, presidente da comissão organizadora, para entendermos o evento e um pouco do que é termodinâmica. Bom, depois de uh, um ano, um pouco mais do que isso, né de preparação para receber toda a comunidade brasileira de termodinâmica, chegou o dia e que vamos passar uma semana conversando sobre avanços uh, e novidades na área de termodinâmica com pesquisadores do país inteiro, da América do Sul, da Europa, América do Norte também. Vai ser uma ótima oportunidade para todos trocarem experiências. Nós temos sessões de apresentações orais, tanto de palestrantes convidados do país, Uh, também da Europa, como uh, alunos também vão apresentar seus trabalhos, teremos sessões de pôsteres e também sessões orais. Todos os dias nós teremos duas palestras, uma grande palestra de fechamento à noite e também uma palestra de abertura pela manhã, com uh, seis palestrantes convidados no total, né? vários palestrantes muito conhecidos, a gente está tendo a honra de recebê-los aqui em Porto Alegre. O que é termodinâmica aplicada? Termodinâmica é um dos alicerces da engenharia. Vários cursos de engenharia são baseados na termodinâmica. Engenharia química é um exemplo, que é o meu curso, mas engenharia mecânica. Também na química e na física se estuda muito termodinâmica. O que a termodinâmica nos diz? Por exemplo, ela vai nos dizer para um determinado processo quanta energia eu vou gastar para executar aquele processo. Se aquele processo então vai sair muito caro, se ele é viável inviável. Então, às vezes, uma das respostas mais importantes que a termodinâmica nos traz é: será que esse processo é possível ou é impossível? Essa é uma pergunta constante dos que estudam termodinâmica. E o que é a escola de termodinâmica que está ocorrendo aqui na URGS durante este evento? Bom, a escola de termodinâmica é um evento que acontece em paralelo com o Congresso Brasileiro de Termodinâmica, onde ela visa complementar a formação não só dos alunos, mas também dos professores. Nós convidamos professores uh, renomados de vários, de diversos locais, do centro do país, de fora do país, para fazer essa complementação da formação. É claro que boa parte da plateia da escola de termodinâmica, que são aulas, né, também são estudantes ainda, mas um terço dessa plateia são professores que já estão atuando uh, nas universidades, a maioria do nosso país, mas também de fora do país. Boa noite, professor. Na cobertura do evento que está acontecendo hoje aqui de termodinâmica, o senhor poderia nos apresentar um pouquinho do convidado especial da noite? Exatamente. O convidado especial da noite é o professor Conto Jorge. Ele, é, ele está vindo direto da Dinamarca, acabou de chegar, inclusive, da Universidade Técnica da Dinamarca. Ele fez doutorado na época que eu também fiz doutorado. Fui como se fosse colega de estudante dele. Ele tem uma carreira, assim, extraordinária. né? Ele tem trabalhado com termodinâmica química aplicada aos processos e ele tem tido assim, um nome bastante conhecido e é uma grande oportunidade este evento estar tá, tá trazendo ele aqui. Então nós podemos perceber que o evento é, está com a casa cheia e todos muito interessados porque ele vai despertar muito interesse e muitas ideias para futuros trabalhos de pesquisa nessa área. Uma oportunidade única para os participantes do evento, essa palestra de hoje. Exatamente, e nós temos a, a oportunidade de estar transmitido ao vivo, não dizendo apenas para o Brasil, mas para o mundo todo. Então, essa área que ele trabalha é uma área de equações de estado, que é matemática aplicada aos processos químicos, que trabalham com petróleo e gás, com é, alimentos, com corantes, com é, bioquímicos. Então, é algo que o desenvolvimento de processos que justamente nosso país também está indo muito bem e é uma grande oportunidade que a comunidade receba essa, esse feedback, né, esse retorno da parte dele. Nós tivemos aqui o apoio da própria nossa administração central através da Pró-Reitoria de Pesquisa, que não somos muito gratos por isso, também tivemos apoio de órgãos de fomento, que são a CAPES e o CNPq. Música